Olá, meus amigos, bem-vindos. Estamos começando com a nossa oficina de ensino remoto emergencial. Você está aqui é, olhando para a tela desta ferramenta que eu uso para é, trabalhar com a jogada é, remotamente, que chama Miro. É, você acessa ela em miro.com, M-I-R-O, M -I -R -O, e... Aí você sobe o template da jogada, é, que você pode subir aqui em, nessa barra lateral à esquerda, Upload My Device, você escolhe o arquivo que você vai usar, é, ou você simplesmente arrasta para a tela, ok? E a jogada é uma metodologia que oferece três tamanhos de tabuleiros, então esse aqui que vocês estão vendo é um tamanho para... Projetos de Finanças Pessoais, ele chama LHC, em homenagem ao acelerador de partículas da Suíça, porque é justamente um, uma ferramenta desenhada para você pensar o seu projeto de previdência. Então, ele tem várias camadas e ele tem 65 casas, justamente para você é, ter essa visualização mais de longo prazo, certo? É... A jogada tem um, um, uma outra versão desse mesmo tabuleiro com, com quatro camadas, que é o SPR. E ele, é, o que ele oferece aqui é, a, a, essa, é esse calendário. Então, esse talvez seja o mais adequado para vocês usarem com seus alunos, ok? É, porque ajuda você a planejar. É um projeto, um, um, um programa de um curso com os alunos e uma quest, uma jornada com eles. E, e tem essa versão aqui de bolso, que chama Sirius, em homenagem ao, ao acelerador brasileiro de Campinas. E, e ele também é uma versão de bolso, que você dobra e põe na carteira, e fica do tamanho de um cartão de crédito. É, atrás tem algumas instruções, e aqui na frente tem essas informações aqui que te ajudam a pensar um plano de negócios, é, não necessariamente é o que você vai fazer com a sua com a sua turma, mas é, eu vou usar essa, eles nessa explicação para você ter um pouco mais de informação visual e também fazer uma metáfora, certo, com essa essa criação da, da jornada dessa turma e por onde você pode começar com, com esses alunos é, eu sugiro pela representação do avatar deles no jogo Que você pode é, criar, basta colar uma, um, um papelzinho, um post-it né, E representar o nome de cada jogador em um é, Ou então vários em um, não tem, não tem problema é, E aí você... É, pode colocar o avatarzinho dele, né, uh, escolhendo um ícone aqui nessa, nessa ferramenta lateral que chama Icon Finder. Então, por exemplo, se o Rafa gosta do Homem-Aranha, é, vamos ver se tem um um avatar do Homem-Aranha, tem, tem muita coisa nesse banco de ícones e, e assim, você vai é, trabalhando com essa identificação do aluno é, com a, a jornada, com o jogo, certo? Você não necessariamente precisa é, falar da jogada para o aluno, explicar a jogada, talvez seja conteúdo demais para um, um, uma sessão, né, uma aula de uma hora, algo assim, mas também é, já é um conteúdo... Já, é, você depende da idade, né, você se achar apropriado, também pode ser uma forma de você é, integrar os alunos é, no jogo e, e aprender uma ferramenta também que pode ser útil é, para é, o desenvolvimento pedagógico, intelectual deles. É, então, mas aqui você pode também... É, usar só como um, uma, uma referência pessoal de apontamentos, né? E, é, e uma estrutura para criar a, a estrutura narrativa, né? Uma, ou seja, essa, essa jornada, essa história que, que os alunos vão viver. E aí, aqui na jogada, vocês é, podem ver que a gente tem duas... Duas formas de divisão. Tem a divisão em fatias e a divisão em segmentos, né, em, em camadas. É, então, é, cada camada representa um metajogo, ou seja, é uma fase do jogo. Então, na jornada do herói, é, o, o jogador ele, ele, ele vai vencendo fases, ele vence chefões, desafios... E, e cada fase é um, um nível de evolução que ele alcança, certo? E, é, e essas é, fases, elas ficam mais visualizadas nessa estrutura é, é, epicêntrica aqui, né? Até chegando aqui no centro, que é, digamos assim, a pedra filosofal, certo? O, o prêmio, o grande... O... o, o é, é a vitória do desafio. Né? E... É, e aqui, no sentido horário, né, ele, ele vive aqui uma história, que é a jornada do herói, Joseph Campbell, é, que começa na, na fase água, o elemento água, que é a fase 0-4, né, 0-4, que é a contemplação, quando é, era uma vez, muito tempo atrás, num país, num reino, é, existia um rei, e ele tinha uma filha, e, e aí... Ele estava bem até que ela desaparece e, na verdade, ela foi sequestrada por um monstro. E, e aí começa, a, a, esse é o, o, o gatilho da narrativa, certo? Então você pode representar esse evento aqui com um post-it é, também. Né? E aí entra a fase A, que é quando o rei anuncia o desafio né, desse, desse, desse resgate da princesa e o prêmio. Né, que o herói, que o corajoso, o bravo herói que conseguiu fazer resgatar a princesa vai se casar com ela e vai é, herdar o, o reino, vai ser o novo rei, certo? Então, é, aí esse desafio fica colocado e o herói ele é, é, um, é um jogador comum que, se, né, que, que é, aqui na casa 2 ele encontra um, um, um mestre, um orientador que vai ajudar ele a, a pensar a estratégia, a formular a estratégia de como é, é, vencer essa jornada. E caso ele aceite esse desafio, ele rompe mais uma etapa, mais um gatilho do processo, que é o Engage. Ali né? ele, ele entra numa jornada sem volta, então ele passa aí atrás dos recursos e, e dos conhecimentos. Né? Aqui é a fase terra, então tudo começa no a, na água, Onde, onde a gente está num estado passivo, né, reativo, e, e depois, na fase A, você entra, a, a, começa a ter atividade mental. Na Terra, você já passa a, a se envolver fisicamente, no, mundo, no plano físico, com o projeto, com a ideia. Então, você já começa a ir atrás de recursos, conhecimentos, é, e, é, e, na, e, na, e no domínio desses conhecimentos, né, na, na hora de aplicar os recursos. Quando você chega aqui no Play, que é, é esse ponto à esquerda aqui, né, o, o, na, na Rosa dos Ventos, o ponto Oeste, né, o Start, o, o Start é o, é o Leste, o Sul é o Engage. Play, é, o oeste e você entra na fase no elemento fogo, da ação e é quando o jogador ele precisa mostrar o domínio técnico dele né, e ele passa também por um teste de caráter né, e car caráter e em inglês, character né, jogador é character e, e é basicamente esse momento é o momento da escolha né, a prova de fogo do personagem e que está ali para o que? para testar o propósito dele, né? o, o, o coração é, do, do herói, né? testar a bravura: se ele é capaz de estar ali tão perto da morte e, e seguir, é, e, e, não, e não desistir, não fugir. Né? Se ele vence essa etapa, ele vai para fazer água, para a próxima etapa, na fase é, é, da contemplação. Né? Ele consegue resgatar a princesa ele se caso ele vira um rei, então ele evolui de status, e aqui é a pontuação, é a casa 8. Na casa 9, né, o que, que acontece com esse processo? Ele internaliza valores, né então é, trilhar essa jornada, enfrentar o medo é um processo é, que faz esse, esse, é, esse diamante a ser forjado né, dentro do do caráter do jogador, então essa é a, esse é o sentido do jogo e dos desafios, né, dessa busca pelo Santo Graal, essa é, alegoria que, que Joseph Campbell descreve, né? e é, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais é, como você vai mestrar a partida usando aí, agora esses elementos que você já tem.